E quando esses dois marmanjos voltam <risos> para casa e trazem duas esposas, uhum. ou aliás o homem volta mais, né? Sai menos de casa do que a mulher, né? Porque a mulher ela tem uma fibra que se não nada deu certo, até numa separação, fico com os filhos, fica com a... ela tenta as redes, né? Mas não volta. O homem faz o seguinte: Tá bom, então você fica, eu volto morar com meus pais. Que ele sabe de novo o que é que ele vai ter, roupa lavada, continua, todo uhum. aquela. E, a, e o acolhimento, às vezes, de uma mãe, de um pai é exatamente isso. Vem cá, uhum. não deu certo, eu vou cuidar de você. Esse cuidado é que está uhum. errado. A forma como é, é esse cuidado é uhum. errado. Há o um caso também de jovens que continuam morando na casa dos sogros, né? Que, que... E aí? É a mesma é coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa com um modelito diferente. Né? porque na verdade eles estão ma sendo maternados né? uhum. maternados, acolhidos, eles estão na bolsa né? uhum. porque estão continuam fazendo aquilo que fariam na casa e às vezes os pais ficam intolerantes né? e dizem bom, então deu né chega ou qualquer coisa, infelizmente, às vezes, de forma muito ruim, porque eu acho que isso tem que ter uma sequência claro. de atitudes que vão uhum. mostrando, deixando claro, não precisa ser dito quando já está posto, né? Mas, de qualquer maneira, isso começa, pode ter, acontecer de... Quando tem muito adulto numa casa, começa a ter atrito, uhum, stress, é sim. difícil. Difícil de lidar de uma maneira saudável, sim. esse relacionamento é difícil. É né? muito mais difícil, porque você tem um adulto que tem sua própria dinâmica, vai, começa a ter uhum, sua própria uhum, dinâmica, uhum. querer as coisas como quer Exábitos, e a mãe diz, bom, mas aqui né? em casa não, né? Exatamente. Mas aqui em casa não. Então algumas coisas sempre vai ter, uhum. alguns conflitos podem ocorrer. Porque, assim, é... Quando casa, né, cada um já traz uma bagagem, Sim. uma criação diferente. Uhum. Aí quando volta a morar, e eu falo, eu brinco, né, capital mundial da sogra, né, Cascavel, a cidade de Cascavel. Mas, <risos> ah, é. É. Entendi, caiu a ficha, assim, olha... demorou a cair a ficha, mas eu entendi. Então, vai morar com sogro ou sogra, é. ou seja, está pedindo um favor. É. E como você falou muito bem, de repente o copo está aqui, ó. esse copo eu nunca coloco aqui. Isso. Aliás, quem senta na ponta da mesa, é coisas assim... Pequenas. Pequenas. Muito pequenas. Mas vai gerando um... Vai um se acumulando. Uma panela de pressão. Isso.